boneca possuída pelo demônio perturba a vida de uma jovem, a deixando louca e como não bastasse, ela ainda assume a forma humana. Entidade se debruça na janela do carro. Como é só no Meu Deus! O espelho é a janela Do mundo espiritual Assombração real na barbearia Captada por câmera a Aparição de motoqueiro um fantasma Duende aparece atrás de uma moça Para espioná-la feito um pervertido O triste caso de Agatha Nunes Vítima de um ritual satânico Criatura bizarra filmada Na Amazônia Na região de Ratanabá Fantasma em galpão industrial e muito mais Mas antes já vai deixando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 o trabalho estava sendo executado quando notou-se que havia uma legião de espíritos no ambiente. <Sos> Lojado neste quarto e é nele que o trabalho será feito. Sim, Por meio do equipamento, ele descobriu que neste quarto, uma pessoa faleceu após ter sua garganta cortada na maquita. Você Primeira parte concluída, decidiram retornar no dia seguinte. Ah! Ah! De fora viram um homem misterioso conversando com um fantasma. anos passado, uma foto, mandaram pra gente uma foto lá no meu Instagram, passaram a localização e a gente estamos indo para investigar. Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem, nessa foto parece que é um fantasma, né Thaís? Uhum. O que, que você acha que é? Estranho. Que ficou parado um tempão observando ele e depois sumiu. E hoje eu e a Thaís vai pegar e vai fazer a investigação, vai fazer estilo A Procura de Almas, né Thaís? Uhum. Um grupo de caça-fantasmas foi até um local aonde um fantasma foi fotografado no mato da beira da estrada. E lá foram eles tentar descobrir o que realmente é aquilo. Tem algum espírito aqui? Que? Roubaram eu? Sim. Sim. Quem te roubou? Durante o contato, o espírito falou que roubaram sua moto no local e depois pediu ajuda. Certamente o executaram logo após. Quem te roubou? Como tá sendo? Meu Deus, meu Deus do céu. Ah! Deus do céu! Alguém passou e debruçou na janela. O fantasma confessou que foi ele que apareceu na janela. Parece que o motoboy foi vítima de uma emboscada. Entregador no pro sítio? Entrega lanche no sítio? Armaram pra mim. Tem que ser lá, não é ele? Meu Deus. Tiago, apareceu alguma coisa lá. Você tá vendo? Você que está ali? Tava. Tiago, tava Vem bem casa. ali. Tava bem ali. E aonde? Mas é isso aí. Vambora, tá isso? Ah. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Uma manifestação fantasmagórica muito recorrente quando se tira fotos em frente ao espelho. do mundo espiritual, por isso não raramente ocorrem essas manifestações. Fantasma se manifesta em um equipamento de exercícios físicos instalados em uma praça. O objeto parece se mover já faz 20 minutos. Da mesma forma que começou, ele também parou, ou seja, do nada. estava em um trajeto rural com sua moto quando decidiu parar para descansar. Foi quando ele viu algo estranho acontecendo no meio daquela pequena estrada. um motoqueiro fantasma sumiu diante de seus olhos achando que estava delirando seguiu na estrada para tentar alcançá-lo até que a moto foi encontrada no meio do mato. Esta mulher europeia havia ido fazer suas necessidades, mas enquanto era filmada por seu marido, uma estranha criatura entrou roubando a cena. Um pequeno humanoide muito tímido apareceu em sua retaguarda e logo correu para trás dos arbustos. O pequeno homenzinho tem todos os atributos de um duende. Vídeo registrado por câmeras de segurança de uma barbearia. Como este, durante o dia, ninguém imaginava ver algo tão bizarro. Agatha Nunes, este é o seu nome, jovem que foi vítima de um ritual satânico. Até o ano passado, a Agatha vivia com a avó paterna, mas depois de alguns desentendimentos com ela, a adolescente resolveu ir morar com os pais. Assim como toda adolescente, a Agatha queria ter as coisinhas dela e ela falou com a amiga que ia procurar trabalho. Agatha teria ficado sabendo que o Birajara, que é dono dessa tapeçaria, tinha uma vaga de trabalho. E como ele era conhecido da família, ela não viu problema em começar a trabalhar aqui, sem imaginar o risco que ela corria. Na borracharia, o Birajara convidou para uma festa, que na verdade era um encontro de satanistas. E daí ela virou adepta da seita e começou a se comportar de forma estranha comendo animais domésticos. Vou comer o gato sim. E ainda vai comer o gato, eu vou comer o gato, cara. Tá achando o que eu não vou comer o gato? Você não sabe como gato, cara. eu não vou comer o gato, porra. Como vocês podem ver, eu coloquei na manteiga mesmo. Que eu é esqueci de comprar óleo. E a manteiga virou um óleo normal. Aí eu coloquei. Eu vou estar com a depressão. e vou cozinhar e vou comer, meu Deus. Uau, meu pai, como cachorro? Eu como um seco, eu, eu não como cachorro. Né? Meu pai, tadinho do cachorro. Um certo dia, ela foi levada para o que seria o seu último ritual, pois na ocasião ela foi a oferenda. Entradas na floresta amazônica, nas regiões de Ratanabá. Nas imagens vemos estranhas criaturas em meio. O que são essas criaturas que mais parecem girinos gigantes? Elas possuem corpo achatado, corpo semelhante a de um híbrido de cobra com jacaré e medem mais de um metro e meio. Seriam elas criaturas pré-históricas que escaparam de alguma cidade subterrânea de Ratanabá? Essa fantasma foi convidado por uma jovem para ir em sua casa expulsar o mal que lá estaria alojado. Assim que chegou, ele notou que ela não estava muito bem. Eu sou Annalise. Você deve ser... está preparada para Parece que ela esqueceu que foi ela que pagou para ir em sua casa. Algo me diz que há algo falando por ela. Neste momento, ela apagou todas as luzes sob o argumento de que era para o clima ficar mais propício para a manifestação do mal. Yeah, I do. Is she still there? Well, you know, that's just because we have to go upstairs. I mean, we have to. Hurry. Come on. Não sei se você notou, mas a cabeça da boneca mudou de posição. Go in the back. Hmm? E Sim, Eu não sou sabe? Isso tudo No segundo andar, o surto aumentou. Ela diz ouvir vozes que não saem de sua cabeça. When. I'm, I'm Sim, a boneca sumiu, e ela ficou feliz por poder provar que não era louca. Você não a Isso não Se ajoelha para acalmar a boneca, o que é muito estranho. é a hora que deveriam fugir após a jovem ter sido influenciada pela boneca o pior aconteceu Spider went up the water spout, Down came the rain, and washed the spider out, Out came the sun, and dried up all the rain, So Incy Wincy Spider went up the spout again. Incy Wincy Spider went up the water spout, Down